Da interferência E tem que ser um cabo de, de alta qualidade Aprovado pela Imeco Pela Anatel Tem que ser um cabo aprovado Nacional, de preferência nacional Que tem Cabo de alta qualidade E tem de baixa qualidade Qualidade inferior Esse aqui é, é cabo da Conectis Cabo É a indústria nacional esse cabo aqui da marca Conect Cabos. A montagem tem que ser igualzinha aqui, ó, que tá no, no, no, no manual de, de montagem do, do cabo de rede. Tem que ser igualzinho a montagem do cabo Tem que ser igualzinho a pessoa tem que estudar, tem que ter conhecimento saber qual, se o cabo é de qualidade se o cabo é nacional se o cabo é é importado tem produto que é feito no Brasil tem produto que é importado se é um cabo 100% que ele vai ter um bom funcionamento no aparelho a pessoa precisa saber Botar na ordem correta, não tá certinho. Aí já tá na sequência, já na ordem Tem que montar do mesmo jeito ó, Botar aqui, ó Nesse sentido aqui, assim, ó Não pode botar no outro sentido Tem que botar tudo no sentido só Ó, o cabo já tá já no lugar correto já Agora é só fazer a gripagem, ó. Confere, ó Pra ver se é a cor padrão, ó Pra não ter erro na hora de fazer a montagem do cabo, ó Aí já tá montado o cabo já está na ordem correta pessoal Agora é só fazer a grimpagem e teste do cabo tá? Tem que ter um alicate para fazer a grimpagem Esse é um cabo de qualidade Feito a montagem do cabo, pessoal Agora vamos fazer o teste Do cabo de rede RJ45 Esse aqui é o 568A Aí você coloca aqui, ó No encaixe Agora tem esse outro modelo aqui, ó Essa outra ponta Vai aqui, ó, no outro conector, ó Esse é um testador de cabo de rede, ó Aqui, ó Já conectado, ó. testado. Esse aqui é o crossover de 568A para 568B. Espero que você tenha gostado, pessoal. Mais uma dica, pessoal, do cabo de rede, ó. Como é que faz a montagem e o teste. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Siga no canal e se inscreva.